Eu me escondo o dia inteiro é. dentro de casa. Como eu acordo, assim? eu fico no meu quarto, aí o Matheus vem comigo, porque o Pedro estuda da manhã, o Matheus à é tarde. É. Aí eu saio, eu deixo o Matheus na, na terapeuta, mas ela já desce para eu não ter que ficar na sala de espera, daí eu saio, eu fico no carro. Trabalhando um pouquinho, escondida. esperando, escondida, <risos> num lugar onde não tenha ninguém. Aí eu volto, ela me entrega ele, vou pra casa, a gente almoça. Aí eu deixo ele na escola e fico de novo escondida no meu cantinho lá, gravando, escrevendo tal. Aí pego o Matheus, só que eu espero ele no carro e, tipo, evito encontrar com outras mães, porque eu adoro elas. Tem um bloqueio que eu não consigo explicar qual é. Uhum. Eu então, e daí depois a gente em casa o dia inteiro, o dia inteiro, só se tem alguma coisa assim, tipo Sim, dentista. não quer sair do quarto. A Cacá, ela... Eu falei, por que, que a gente comprou um apartamento assim? Ela Podia só ser só um quarto de um tinha... cozinha, né? Um quarto de <risos> cozinha. Pra <risos> <cozinha>. Cacá, <risos> o quarto é cozinha. O resto sou eu que uso. Ele ela... me obriga a ir pra sala, porque por mim eu é ficaria mesmo? o dia inteiro no quarto. Escondidinha, que daí lá ninguém me acha. Que engraçado, né? Mas ele... É como se fosse a sua máquina do abraço, assim. É. Ah, sou eu. Ele, ele, ele a falou, E ele super faz pressões, né? É. Ele vive fazendo massagem em mim, assim, muito me regula, né? Isso te regula. Porque eu preciso muito disso. Entendi. E, e eu só tô me dando conta de tudo isso graças ao diagnóstico. Entende? Então, como é importante a gente ter esse caminho Sim. e eu, o diagnóstico não é o inimigo, ele é um aliado. Sim. Né? Sim. É só um nome, podia ser blá blá, é o que eu sempre digo até para o autismo das crianças. Que quando eu falo autismo, as pessoas meu Deus, tudo menos autismo. Não, gente, eles só pegaram um tipo de gente lá... É, de e botaram o nome, assim. é. botaram então não nome, se apavora. Cada é, mas sair. aí, a aí noite, daí tá. Então, por exemplo, assim no teu quarto tem tudo. Tem uh, todo o material que você precisa para trabalhar. Ring... Câmera, celular, oh, O meu celular é, é do meu estúdio, né? E eu tenho ring light no meu tudo quarto. Tudo no quarto. E aí, e você não... Alice, não se não basta, acho... você é. criou um... É um ecossistema que você não precisa sair Isso. dali. Bem de áspera mesmo, final né? de semana, se eu não arranco, é de sexta até, até segunda no quarto. Só sai para comer e volta. E à noite, quando o André chega, o que, que vocês fazem? Ah, daí eu sempre aí, faço uma comidinha para gente. E aí eu que forço. É, Ele me força um pouquinho no, no sofá da sala. Eu consigo eu às vezes meia hora. É. Não, daí eu leio, né? O Matheus, ano passado, tava com muita dificuldade, de porque passou da pandemia de zero... Escola tipo, bagunça, a aula online, para, de repente, prova, um interpretação um de, de texto, ler uhum. um monte. Então, ano passado, a gente começou o tratamento com a Ju, né, do TDAH. E... Ah, uma das perguntas que fizeram é, o que, que você está fazendo uhum. por com teste com... de atenção do Matheus? Matheus, a habilitação neuropsicológica, com a Juliana Dreyfus, que é do grupo KENF, uhum. é a Maíra que me indicou, uhum. é a amigona dela uhum. de, de, de, de, da USP, da, da USP uhum. de estudo e tal. E a Ju é maravilhosa, é um programa muito importante para trabalhar com os pré-requisitos mesmo de uma série de habilidades, né? então mesmo de olhar, de motoras, enfim, a Ju vai saber explicar melhor, ela até tem um curso com a Maíra sobre e isso. E ela habilitou a Joyce, lembra? Né? E ela não. habilitou a nossa T, que já era a T da terapia comportamental antes. Então, a gente trabalha com ele, pri principalmente isso. E como a questão dele de interpretação de texto estava ruim, eu dizia, Matheus, a resposta está ali na frase. Acho, na... acho que esse é o maior tratamento. A pergunta é: qual é o que o Matheus está fazendo agora? É. É maior, essa é a maior resposta. Ele tem uma mãe ligada que identifica hum. qual é a dificuldade do momento e atua. Isso. E atua. E faz. E tu tipo assim Cacá, pelo amor de Deus vamos dormir não ele tem ele vai ter que ler aqui hoje então ela não cede desde que começou a mente rígida não não então tá, mas assim, é isso eu acho é. assim é, entendeu qual é a dificuldade e atuar eu acho Ui. que esse é o maior é, é, e com certeza o burnout é resultado disso também, de um ano muito difícil, né? Uhum. Que foi ano passado, é. ter que enfrentar essa mudança do Matheus com prova. É. Enfim, ele não queria voltar no texto, ah, então eu dizia sintoma, pra ele. O sintoma da Cacá é que ela adorava a, o... como é que se chama? O lockdown. <risos> é, sair pra vida real foi difícil. Começou a me dar fobia social, pensar nas festas de Natal, encontrar a família toda... Me dava um desespero que eu começava a chorar. Imagina, eu amo minha família. Mas, foi. mas, mas respondendo do Matheus... É, daí, do Matheus, eu comecei a fazer o seguinte. É, como ele estava com Eu dizia, Matheus, está aqui no texto a resposta? Ah, mas eu já li, eu não vou ler de novo. Então, o que eu comecei a fazer com ele? Antes de ele jogar... Que ele tem o tempo de eletrônico, que são duas horas por dia, né? Que uhum. ele tem que botar o despertador, então, uma hora ele tem de manhã, uma hora à noite, depois que acaba o dia. Uhum. E daí, ele antes de ele poder mexer no eletrônico, ele tinha que ler pelo menos uma página, alguma coisa, e me falar o que ele leu. Uhum. E assim eu comecei a trabalhar Sim, a interpretação. É me acordar assim, pai, ele pegou, ele falou. Ó, eu li que isso, isso... Já li isso, isso, isso, resumo, esse, esse, esse, esse, posso jogar? E antes de dormir... E antes de dormir eu leio pelo menos um capítulo de um livro, sei lá, umas 15 páginas, bem longo, com... com muitas expressões, com muita, né, tipo, um atrás ali pra ele. E agora o hiperfoco dele é leitura, gente. Olha. Uma que criança grande. que não queria voltar ele no anda, texto. ele anda, ele que anda com oito livros numa mochila assim. <risos> versão dele são aqueles livros. Ele pilha dele leva... Agora o hiperfoco dele é livro e BBB. Que coisa boa, né? Mas você vê, o livro você associou com a sua presença, você junto, não é? Vai lá ler. Isso. Não, vamos ler juntos. E com o um iPad, né? em ouvir tu... o resumo dele, a mãe interessada ah. em sentar para ler junto. Olha, ah. e porque o, o maior reforçador de uma criança é a atenção do pai e da mãe. Se você associa isso com uma coisa... Boa, né? Tipo, leitura, pronto. E com aqui, eletrônico, né, poderoso, Maíra? Que é o que tu cara. fala, já que vai dar, usa teu favor. Usa teu favor. Ah, então, isso aí. ah, eu quero jogar. Não, primeiro você vai lá ler. Aí, e agora tu acha que incrível. eu preciso pedir? Ele já uhum. se disciplinou. Às vezes até esqueço, ó, oh, mãe, já li, não sei o quê. Eu penso, ah, oh, meu Deus, que bom que ele não perdeu o hábito, é. que eu até já esqueci. É. Mas ele tá disciplinado. Então, é. tipo, ele já sabe que pra mexer no eletrônico, antes ele tem que fazer. E isso dá pra aproveitar pra qualquer coisa, né?